Saudações Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Luso. o Caio Nobre estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios que queria eu de volta o mestre. Exatamente, rapaz. Alanios, o cara dos desejos aqui comigo hoje, porque nós temos que conversar, rapaz, sobre um problema causado pela nossa querida Kimberly, desde o seu anúncio ali junto com a Jury, entendeu? A gente tem observado aí essa semana e tudo, os comentários da galera tanto aqui no YouTube, né, nos nossos vídeos e tal, assim como nas comunidades de Street Fighter também, o pessoal do Event Hubs, eles lançaram uma matéria super interessante relacionado aí à decepção dos fãs com relação a Kimberly, e nós vamos aqui levantar uns pontos sobre isso por conta principalmente do Guy, que é o personagem que, digamos, empresta os seus golpes aí para a Kimberly, sendo ela discípula dele, entendeu? Então, já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos os vídeos pessoal, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos tá foda, porque o YouTube não tá entregando nada de conteúdo pras pessoas então ativem esse sininho pra não perder absolutamente nada, e aproveitem cara, Eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado, pra acessarem aí o nosso grupo no WhatsApp lá de alertas, pra vocês não perderem nossos vídeos, nossas lives e não se esqueçam da Brasil Game Show 2022 que acontece entre os dias 6 e 12 de outubro aí, nós estaremos lá todos os dias e queremos dar um abraço em vocês lá, nesse evento maravilhoso, beleza pessoal? Então então vamos lá, meu querido Alanios, começar a trocar essa ideia aqui Porque é o seguinte, pessoal, desde que a nossa querida Kimberly foi revelada aí com a Jury, entendeu? Nós curtimos a personagem, tá? O design, o estilo dela assim e tal E eu entendo que algumas pessoas não curtiram, alguns se manifestaram lá no vídeo com relação a isso e pô, tá tudo certo, sabe? Realmente é normal algumas pessoas curtirem, outras não Só que a aparição da Kimberly junto com o seu moveset ali gerou um problema ainda maior, né Alanius? Porque a gente pôde ver que ela carrega muita coisa do Gai por ela ser discípula do personagem, eles já disseram isso, que na história do Street Fighter 6, ela carrega ali né, as doutrinas do uh -huh. Bushin então ela traz muitos golpes do Gai, entendeu? E a gente até levantou esse ponto no nosso vídeo sobre a Kimberly e a Juri, falando que seria realmente uma preocupação muito grande pra nós, porque não teria sentido eles trazerem o Guy de volta já que tem uma personagem que utiliza basicamente todos os golpes dele e aí a gente tem visto no decorrer dessa semana né Alanios muitas pessoas realmente assim expressando suas preocupações um pouco decepcionadas e tal porque realmente isso aqui praticamente 100% confirmado que não veremos o Guy, porque não faz sentido a não ser que eles criem um moveset totalmente novo para o personagem o que deixaria os fãs ainda um pouco desgostosos na minha humilde opinião porque eles descaracterizariam o personagem também, né, Landis? Eu tenho uma, uma visão, assim, eu gosto de ver o meu personagem favorito sendo desenvolvido. Quero ver ele sendo aprimorado ali. O que o pessoal falou, né, é uma coisa do tipo... Oh, se... Tá usando Opa, não pode falar para só tá falando Uma coisa do tipo Pô, se tá usando mesmo O mesmo moveset do Guy Traz o Guy Eu concordo com esse ponto Mas Se a gente olhar ali A forma como O Guy aparece né No Final Fight Street Streetwise Final Fight 3 né? Você vê Que tem alguns Golpes dele ali Que a gente não viu Em outro lugar hein? A gente só viu Nesses jogos Então Eu acredito que tem ainda uma direção para poder explorar e agora que ele, né, tem uma aluna, é provável que ele tenha aprimorado inclusive os golpes que ele ensinou para ela. Então, dá para ele aparecer fazendo coisas mais legais, ainda que com raízes naquilo que a gente conhece. Eu gostaria de ver isso acontecer com o Guy, com um o moveset, 7 onde ele manda aquela magia de fogo pela palma da mão. Isso é uma coisa que eu queria ver muito, aquele especial dele no final Fight 3 onde ele agarra o cara e começa naquele monte de soco e tal. São coisas que são bem legais seriam acrescentar, trazer um guy diferente. A gente viu, por exemplo, né, o Akuma, o Ryu, o Ken e o Golken, que são praticantes do mesmo estilo, mas se você pega, por exemplo, o Tatsu deles é completamente diferente de um pro outro. E as formas de lutar também são bem diferentes. Eu acho que essa poderia ser uma diferenciação boa pra fazer com o Guy e com a Kimberly. Acho que eles vão fazer isso? Sinceramente, não. Mas eu acredito que eles deveriam. Pra agradar os fãs, né, cara? É, tem os fãs. Eu acho que seria uma atitude muito sábia da Capcom trazer um, um guy brabo ali mais pra frente, Sabe? Sim, cara, e eu concordo muito com esse ponto Porque eu sou muito fã do Guy, velho Desde a época lá do Final Fight 1 Que a gente jogou lá nos consoles de antigamente Nos arcades e tudo Eu sempre curti ele dali Por mais que eu tenha curtido o estilo da Kimberly e tudo mais Eu concordo com o pessoal que levantou aí esse ponto De tipo, pô Beleza, se ela tem os golpes do Gai, se ela é uma discípula aí do Bushiryu e tal, por que que já não traz o personagem? Eu entendo essa visão, e o que o Alanis falou, a Capcom realmente poderia fazer, ser bem criativa nesse sentido aí Ele trouxe bons exemplos como Ryu, Ken, Gouken, Akuma e tal, que utilizam praticamente o mesmo estilo Porém a gente vê que eles têm variações nos seus gameplays, eles poderiam sim implementar algo nesse sentido pro Gai para eles trazerem ele no Street Fighter 6 Sendo um pedido muito grande dos fãs E aí a gente entra no outro ponto Que eu vou até trocar nossa tela aqui também né pessoal Pra gente poder mostrar para vocês Nós pegamos aqui um videozinho Lá da galera do Fight Club TV É um canal no YouTube também tá Eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado para vocês O link desse vídeo que nós vamos mostrar aqui Tem o logo dos caras aqui embaixo também Que é muito interessante E aqui a gente pode ver um comparativo que eles fizeram da Kimberly com o Guy do Street Fighter 4, mano, Ó, todos os golpes ali sendo mostrados, né, o tático e tudo mais, e aí enquanto vai mostrando, é, é um outro ponto que a gente queria levantar aqui para discussão, até que ponto, né, vamos dizer, vale a pena esse negócio de, tipo, pega uma personagem nova, totalmente nova, coloca ela como discípula de um personagem que já existe e faça... Este personagem novo substituir o antigo, sendo que ele tem uma base de fãs assim, muito considerável, igual o Guy tem. E assim, a ideia é interessante, poder dar uma reciclada e tentar trazer caras novas, mas mantendo ali um certo estilo que o pessoal gosta? Sim, a ideia é interessante. Porém, até certo ponto Porque, como eu acabei de falar, o personagem Ele pode ter uma base de fãs Ele tem, na verdade, né? A medida que eles vão Aparecendo ali, ainda mais o Guy que tem história Não só no Street Fighter, no Final Fight também Então, nesse caso específico É complicado, e, e a gente até conversando Em off aqui eu e o Alan, a gente levou, levantou O ponto de que, imaginem só se eles Pegassem Sub-Zero e Scorpion que São dois personagens que a gente gosta pra caramba ali Do Mortal Kombat, né? pegar o um Sub-Zero de exemplo Tem a Frost, imagina se eles passam ali Tudo que o Sub-Zero representa pra Frost carregar esse legado mais pra frente. Muita gente que gosta do nosso querido Sub-Zero não ia gostar de forma alguma, nela né, antes disso aí acontecendo. Então, assim, eu entendo demais aí a galera que ficou extremamente decepcionada da Kimberly vir com os golpes do Guy e a gente ter essa possibilidade quase que 100% do personagem não aparecer. E a gente não tá falando de forma alguma aqui que não deveria haver Kimberly. Sim. Muito pelo contrário. Acredita que a Kimberly deveria ser uma coisa, tipo, é a Frost. A, a Frost, ela tem as, as habilidades do Sub-Zero do jeito dela. Kimberly, então, teria o Shinryu do jeito dela. A gente viu aí que ela é praticamente um, um remake do, do Gaia do Street Fighter 4. Isso é um atalho que eles pegaram, na verdade, né? Ah, a gente tem esse personagem, é do Bushin Ryu e tá? tal. Não, vamos fazer então os golpes do Gaia aqui, é né? Mais fácil do que repensar um moveset completo pro personagem, tá? Um atalho. É, você teria que reimaginar muita coisa e bolar muita coisa. Talvez, agora é meu ponto de esperança, né? Talvez... Essa deve ter sido a decisão Exatamente para que, se a gente for pensar Alguma coisa, vamos pensar pro Guy No Street Fighter 3, eu lembro que eu comentei Em algum momento, essa relação do Street Fighter 6 Com o 3, na questão de roster Que o 3, ele Decidiu, né, por manter ali O Yu o Ken, depois foi adicionado a Chun-Li E o Akuma, e trocar todo mundo Mantendo personagens com o mesmo padrão de gameplay Na época não foi muito bem visto Hoje, Street Fighter 3, ele é Na visão de alguns, o melhor Street Fighter já feito, na questão de gameplay e eu não tô muito longe de concordar disso, sabe? Mas aí o que, que você tem? Você tem um roster que, meu, a galera não abraçou. E, e foi onde houve essas substituições. Você tem uns caras que jogam de forma muito parecida com a galera do Street Fighter 2 e tal, que veio antes. Mas são personagens completamente diferentes e tal. Você vê os elementos presentes ali. É o que eles estão fazendo com a Kimberly, né? É a mesma estratégia que foi feita lá no Marvel vs. o Infinity quando eles tiraram o Dr. Doom e colocaram acho que foi o Tron que jogava de forma parecida. Movimento em outras direções no ar e tal, coisa assim. Essas decisões eu particularmente não gosto. Eu acho que o ponto fundamental é você sempre criar coisa nova né? e não ficar reutilizando ...utilizando ali... ...praticamente trocar a skin do personagem... ...eu sou a favor... ...de uma Kimberly... ...que seja ela... ...com as características dela... ...né... ...e não uma cópia do Guy... ...no entanto... ...não nego... ...quando eu vi o trailer... Eu fiquei extremamente feliz de, de ver como a personagem jogava, eu achei muito legal, eu fiquei hypado, fiquei com vontade de jogar, de testar, exatamente porque ela uh, me lembrou muito ali o Guy. No entanto, fica aqui né, um, um ponto onde eu gostaria que o Guy aparecesse, então se ele não tá com esse moveset, que ele aparecesse do jeito, de um jeito diferente, que a história tenha seguido pra ele, e a gente possa ver um Guy né, que domina o Bushing Ryu de uma forma... Esplêndida hoje. O intuito desse vídeo aqui pessoal era justamente esse, é como o Alanis falou no início. Não é que a gente não gostou da Kimberly, vocês viram no nosso react que a gente gostou sim da personagem, o design dela e tudo. Eu sei que algumas pessoas não curtiram, mas sim, no nosso caso aqui, na nossa humilde opinião, ela ficou sim legal. Mas eu também concordo com essa galera que ficou decepcionada aí dela ser basicamente uma cópia do Guy como Alan acabou de comentar coisa que eles poderiam trazer o personagem de volta e criar um music set totalmente novo pra ela. Mas assim, vamos esperar pra poder ver o que a Capcom vai fazer aí no futuro. Eu acho que é bem possível né, como a Alanis disse aí também, que eles não tragam o Guy por conta disso torcemos muito para estarmos errados nesse ponto, mas eu acho que é algo que vai acabar acontecendo. E comentem aqui embaixo também pessoal, o que vocês pensam a respeito disso, entendeu? Até que ponto pra vocês essa ideia de criar um personagem novo aí em termos de design e reciclar golpes de um personagem antigo, atrelando a história né, pra poder justificar ele ter esses golpes, vocês acham interessante? Comentem aqui embaixo o que vocês preferem, se vocês acham essa mudança bacana, se vocês preferem manter ali as origens do personagem que já existe, mas ele introduzir um personagem novo com um moveset próprio, a gente vai adorar ver os comentários de todos aí acerca disso e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos pessoal, a gente vai ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí e até mais... É? Fools.